Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente está aqui com o Combinado para analisar as matérias do quarto período de jogos digitais. <risos> Hoje o assunto é o quarto período, né? Como vocês já viram nos outros vídeos, eu já fui pra trilha de arte, então eu já estou na trilha de arte, né? Estou fazendo matérias de arte, enfim. Então a gente tem aqui o nosso quarto período de arte. Pra parte de programação, o Matheus vai explicar depois que eu terminar de falar. Primeiro, né, vamos às considerações normais por causa do... Vírus... Que está nos assombrando esse ano. Eu tive esse semestre 100% EAD. Ele foi 100% online. Então todas as minhas matérias foram... A maioria... Foi passada pelo Discord, que é um aplicativo de chamada, enfim, tem servidores, um, tipo um Skype só que mais complexo. A minha experiência com elas, com certeza, vai ser diferente da sua se você entrar depois da pandemia, né? Então, assim, a minha experiência foi totalmente online. Parando pra fazer essa retrospectiva agora na minha cabeça, que não tinha parado ainda, parece que foi ontem que a gente começou essas matérias e, tipo, já acabou, sabe? Essa questão do EAD... Ela faz com que o tempo não passe, porque a gente fica muito menos cansado, ao mesmo tempo que a gente fica mais cansado, né? O menos cansado porque eu não tenho que levantar às seis da manhã, que nem eu tinha antes, eu não tenho que andar a universidade toda, cruzar tudo lá pra chegar até minha sala, eu não tenho que subir a escada. Eu simplesmente acordo cinco minutos antes da aula, sento aqui no meu PC e faço a aula. Só que ao mesmo tempo eu já fico no PC de tarde trabalhando, já fico no PC gravando, editando, então isso deixa muito mais cansativo, né? Então assim, as coisas passam bem mais rápido, porque a gente não tem todo esse tempo de ir até lá e voltar. A gente perde um pouco essa noção de localização e de, de tempo mesmo, né? Porque não tenho que acordar seis e meia pensando que eu preciso me arrumar em meia hora para chegar lá sete e cinquenta, sabe? É uma coisa muito mais assim ágil. Não sei. Eu me acostumei com o EAD para ser bem sincero, até porque logo quando começou a pandemia a gente já veio pro EAD, né? A gente não teve, a gente não ficou sem aula. Foi automaticamente mudado pro virtual, assim assim que a gente veio pra casa, então eu já tava acostumada, só é um pouco difícil manter a motivação, só lembrando que se você quer ver sobre o terceiro segundo, primeiro período, já tem vídeos dele, você pode acessar só na playlist aqui mas vamos lá, aqui no quarto período o que a gente tem? A gente já começa de cara com duas eletivas, que é pra gente fazer, né? As eletivas, como eu já expliquei, vou explicar de novo, são matérias que eu escolho fazer. Elas já estão inseridas no curso, assim, na grade, como vocês podem ver, eu tenho que fazer elas. Só que eu escolho qual é a matéria que eu vou fazer. Por isso que não tem nenhum nome ali. Porque eu posso escolher entre qualquer matéria de qualquer curso se eu tiver uma boa justificativa, sabe? Tem que dizer também. Com os meus níveis de conhecimento. Bom, era pra gente ter duas, era pra eu ter feito duas matérias eletivas esse período. Porém, como vocês sabem, no terceiro período eu peguei duas matérias eletivas ao invés de uma. Então eu fiquei com sete matérias, gente. Eu peguei sete matérias e daí a gente entrou tá no EAD. Então, né, nesse período, eu decidi, tipo, não pegar as duas eletivas. Porque eu, nossa, já tinha pegado, né, as duas no passado. Eu falei, eu, eu fiz essa. Escolha consciente, na verdade, fez muito sentido com o que eu quero no meu futuro do curso. Então, eu só fiz uma letiva, pode cortar uma que tá aí, que foi arte 3D. No caso, a gente teve, nesse período, arte avançada para jogos 2D. No próximo período, a gente vai ter arte avançada para jogos 3D. Então, eu, que não sabia na dica de nada de 3D, falei, vou pegar uma matéria pra aprender a modelar. E funcionou, gente, funcionou bem legal. Então, a minha letiva, esse período, foi arte 3D mostrando um pouquinho do que eu fiz nessa matéria de arte 3D. E se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo contando o processo, né? Como foi pra mim, que não tem uma visão espacial. Uma visão espacial terrível que eu tenho. Como foi pra aprender 3D. E o que eu acho mais difícil, que eu prefiro entre 3D e 2D. Bom, esse foi o meu primeiro modelo 3D que eu fiz. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Os monitores me ajudaram, porque não foi... Eu não sabia nada, gente, sério. O primeiro modelo que eu fiz foi a caixa, entendeu? Aí a partir da caixa eu falei, vou fazer uma baleia, um palhaço, só que eu não consigo fazer um palhaço, daí... O jogo combinava com brinquedos e combinava com Pinóquio. Daí eu fiz uma baleia, que é um easter egg, uma referência a Pinóquio dentro do jogo que a gente fez. Que vai sair vídeo sobre o jogo, então eu vou falar bem um pouquinho dele aqui. Fiz também um interruptor. Essa mesa de marcenaria, vocês vão ver todos esses itens texturizados dentro do jogo. E esse painel de ferramentas, que sinceramente ficou a coisa mais fofa do mundo. Foi o meu maior orgulho, esse painel de ferramentas que eu consegui fazer. Fiz todas as ferramentas, eu fiz tudo, gente. Olha, foi muito difícil. Esses são os principais itens que eu fiz em arte 3D. Agora, pulando aqui para a próxima matéria, que é Desenvolvendo Jogos 3D, Experiência Criativa, que é aquela matéria que a gente faz jogo, no caso desenvolvendo jogos 3D, né? Também foi o um motivo de eu ter pegado a arte 3D, porque eu terminei na base quando eu vi só assim, entendeu? Eu falei não sei nada de 3D, não sei fazer um cubo. Daí eu aprendi a fazer todas aquelas coisas que vocês viram. Então pensa como é bem mais fácil que 2D. Então a gente teve que fazer jogos 3D. A engine, no caso o lugar que a gente tinha que fazer, não foi especificado, podia ser em qualquer lugar. E a gente fez. Na Unity, o nosso jogo, que foi o Anxiety Wires. O Anxiety Wires foi um jogo que a gente a gente tirou 10 na matéria, ele ficou incrível. Faltaram muitas coisas que a gente teve da ideia inicial, mas é normal, né? Essas coisas sempre acontecem, a gente tem uma ideia e no final não, não é possível implementar ela. É algo bem comum, mas vai sair um vídeo sobre ele, porque ele é um jogo muito complexo e ele vale a pena ter um vídeo só dele. Assim como todos os outros jogos que eu fiz, né, gente? Todos eles têm um vídeo sozinho. Então a gente aprendeu sobre 3D no geral, a gente aprendeu sobre animação, a gente aprendeu sobre marketing, a gente teve conversas bem legais a respeito de jogos no geral, a gente trabalhou bastante, deu muito trabalho esse jogo. Nossa, não vou mentir, deu muito. E eu fui artista desse jogo, e a gente também teve algumas apresentações, nas quais eu fiz um, um, um projeto sobre cor em jogos. Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês também, ele ficou bem legal E agora a gente vai passar pra arte avançada Para jogos 2D No caso, a arte avançada Para jogos 2D, ela era Avançada, né? É a minha matéria Da trilha, a matéria da trilha de arte Foi a matéria mais difícil vou admitir desse período, assim, por questão de que eu não tenho uma facilidade e eu não tenho também essa, essa vontade, assim, nossa, eu quero ser uma artista 2D. Não, eu não tenho isso em mim. Então é muito difícil, né? Porque a gente sempre tem uma matéria que não é a que a gente mais gosta do período, não é a matéria que a gente se identifica mais. A gente nunca vai fazer tudo o que a gente quer, né? Na questão da arte avançada, a gente fez alguns desenhos, tipo esse rinoceronte horrível, e a gente fez... Aprendeu alguns processos de criação de personagem, criação de cenário. Então, a gente aprendeu bastante coisa. E no final, a matéria focou mais em interface, que eu gostei bastante, porque a gente não tinha visto... Nada de interface ainda, nada, nada mesmo, a gente não, não tinha visto realmente nada de interface, tipo, focado em interface, só tinha falado, ah, tem que ter um menu, tem que ter um, as telas, enfim, mas a gente não tinha visto nada focado nisso. Agora o Matheus vai falar pra vocês sobre a matéria específica da trilha de programação. Eu vou falar sobre duas matérias, vamos começar com a matéria da trilha de programação. A matéria da trilha de programação nesse período era computação gráfica para jogos e efeitos avançados com shaders. Durante esse período, a gente passou a maior parte dele programando em OpenGL e fazendo aplicações onde a gente colocava texturas ou iluminação em, algum, em um, uma cenazinha que a gente criou com programação em si, sem nada envolvendo uma engine específica. Para avaliação desse, dessa disciplina, a avaliação final, a gente tinha que conseguir fazer pelo menos um terreno procedural, terreno infinito, parecido com o terreno do Minecraft. Ou fazer um shader legal, tanto de água, Pode ser uma vela, um efeito, um efeito legal usando programação ou algum, algum shader graph. Agora, indo para matéria eletiva que eu peguei, que foi Tecnologia para Desenvolvimento Web. Ela não tem tanto a ver com jogos, né? Eu peguei essa matéria para me ajudar no meu trabalho do dia a dia, já que eu trabalho programando sites. Nosso trabalho final dela foi desenvolver uma aplicação que tivesse login e uma interação entre usuários. O que meus amigos decidiram fazer era um chatzinho, um chatzinho bem legal. Aí você vai, dar um, vai mostrar como ele ficou no final, é um chatzinho bem legal. Voltando agora, a matéria que une as duas trilhas novamente e a faculdade inteira. Porque é uma matéria obrigatória da PUC, assim, como ética e filosofia e etc. Leitura e escrita acadêmica. Ai ah, gente, não vou falar assim, 10 segundos essa matéria. Foi uma matéria EAD, que a gente tinha que ler. Montar um artigo e você não fazia nada sozinho. Você tinha que fazer um grupo com pessoas aleatórias do, de todos os cursos que estavam fazendo essa matéria. Então, o meu grupo era para ter cinco pessoas, no final teve três, porque uma era o João que é meu amigo, e a outra era uma menina a única pessoa do grupo diferente que respondeu, que fez, ajudou a gente, entrou no grupo e a gente fez o artigo e eu. as outras duas pessoas nunca nem viram, nunca nem falaram, não sei nem porque pegaram essa matéria, passaram um período inteiro pagando a matéria pra não fazer, entendeu? Aí a gente também tem aqui uma matéria que eu fiz, que ela tá aqui no quinto período que é a cultura religiosa, que é a matéria obrigatória da PUC, no caso, eu queria matar as matérias obrigatórias da PUC já, sabe? Por isso que eu não peguei o seletiva, porque eu peguei cultura religiosa então, por isso que eu não quis colocar duas eletivas, não eu ia ficar com muita matéria. Eu acabei ficando com, com cinco matérias normal mesmo, mas eu fiz cultura religiosa. Foi bem legal, assim, foi bem leve de fazer. Foi bem tranquila. Olha, foi de boa a aça. Acabou primeiro. Uns três semanas antes da, das aulas acabarem a gente já tinha passado com 10. Então, assim, de boas. Mas eu peguei só pra fechar essas matérias obrigatórias da PUC e eu aconselho você fazer o mesmo caso você entre na PUC. Meu, mata isso primeiro, sabe? Tira, pega tudo que você pode fazer antes, faça. É, filosofia, ética, leitura e escrita acadêmica e cultura religiosa, tente fazer o mais cedo possível. Pra você não ficar com raiva depois, porque, tipo, é uma matéria que obrigaram você a fazer, né? Não é uma matéria do curso que você escolheu. Então, assim, faça antes já tudo isso e por exemplo, agora eu tenho mais três períodos ainda na faculdade. Ainda não, verdade só. só mais três períodos na faculdade. E eu tô livre dessas matérias, agora eu vou 100% fazer jogo sem essas matérias zoadas e me enchançadas. Bom, gente, foi isso. Esse foi o resumão do meu período. Eu sei que não foi tão animado quanto os outros, mas é tudo culpa da pandemia. Então, fique em casa ou não transmita o vírus. Cara, sei lá, qualquer coisa pra esse negócio acabar de uma vez, tá bom? Foi um período bem difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu tirar um resultado, assim, incrível desse momento. Ao contrário do jogo feito no terceiro período, que foi um fiasco. ai ah, é normal, normal ter jogos fiasco, mas ele foi um fiasco mesmo, gente. Foi um baque, né, mudar pro EAD. Nossa, foi, enfim, muitas coisas acontecendo, mas agora a gente conseguiu montar um jogo muito massa, então... Fiquem aguardando, fiquem de olho, se inscreve aí no canal pra você não perder esse vídeo que vai ser lançado um dia aí que eu anotei, mas eu esqueci, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou te responder. Tchau! Tchau!